Em 24 horas, chuva intensa abateu-se sobre Maputo e deixou vários bairros submersos. Um cenário recorrente nesta altura do ano e que hoje atingiu 2.400 famílias. A chuva entrou dentro de casa, não temos sítio para dormir, tudo mais está dentro da de água. Não tiramos nada, não aproveitamos nada quase, tudo. Só temos a vida, que salvamos as crianças e nós mesmos. Desta vez é demais porque das outras vezes não fica assim. Podemos ter água, mas dentro das casas, dentro, dentro, não entrar. Mas desta vez, já, água entrou mesmo dentro da casa. Amanhã é de desalento. Tudo o que estava em casa está perdido. Não tem nada, papá, não tem nada. Aqui estamos aqui na estrada, não tem nada. Só aqui estou aqui mesmo, só. A desce que plana salvou, porque tinha na parte que eu levava para o serviço. Minhas filhas, ontem era para ir na escola, comprar cadernos tudo está dentro da água, não temos de nada. Estamos aqui a dormir aqui na estrada. Vou dizer que nem o televisor está a flutuar. Dentro aí, a passear lá que tem muros que caíram assim. Está a passear, olha lento assim. Está cheio aqui dentro, está cheio de água e tudo. Está aí. Falta de drenagem e há acessos cortados. As autoridades têm como prioridade arranjar maneira de escoar as águas. Um problema antigo. Então assim, estamos a pedir ajuda, estamos a sofrer mesmo com essa água, desde há muito tempo, nós estamos a sofrer com essa água. Passamos, já noite aqui, já estamos dois dias já a passar aqui. Desde antes de onde que começa essa chuva aqui? Estamos mal, mal mesmo. A época das chuvas está a meio e as previsões continuam a apontar para precipitação nos próximos dias.